É difícil prever o futuro e na velocidade com que isso acontece. E desde a entrada até, a, até esse presente momento, a gente está achando assim uma coisa grandiosa. Então é um evento único e singular. A imprensa é essa grande universidade, vamos chamar assim, de portas abertas, 24 horas rodando. Fundamental para que a gente consiga entregar o nosso, o nosso resultado final, né, que é um, um país melhor. E se não tiver bom jornalismo também, a gente não viaja para lugar nenhum, porque faz parte da jornada da sociedade, né? a transparência. Isso aqui é o Oscar do jornalismo, agora o Oscar da comunicação. Ganhar um prêmio ao lado de amigos a vida inteira, torna essa noite muito feliz. Acho que a gente não tem muito o que falar, porque hoje quem tem que ter um momento de fala maior são vocês, os premiados. E receber esse prêmio hoje é muito emblemático. Temos a honra de contribuir para o reconhecimento de profissionais de uma editoria tão importante para o desenvolvimento do senso crítico e o desenvolvimento do país. eu termino dizendo, Marielle, presente. Muito obrigada. É com muita alegria que a 99 participa por mais um ano dessa noite tão especial que celebra a excelência do jornalismo brasileiro. O Prêmio Comunique-se tem o prazer e honra de dedicar esta edição a ele, que por 18 vezes subiu neste palco para receber seu troféu. Eu participo dessa celebração desde a primeira edição. Então vocês podem imaginar o orgulho que eu tenho essa noite de estar aqui nessa 17ª edição do Prêmio comunique representando toda a equipe do PayPal. Que esse momento possa nos inspirar a fazer a missão de promover justiça social em um país tão severamente marcado por injustiça. Muito obrigado. Tem muita paixão envolvida, poder de transformação grande. É uma satisfação para a gente poder estar aqui com a festa, né, nessa festa com vocês. Ressaltar o outro e enfatizar como é uma profissão mágica, uma profissão árdua, uma profissão difícil. Viva o jornalismo! Toca o barco!